Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Kyo, pelo Espírito Josué. Capítulo 9.2 Cheque-mate na vingança Segunda parte. A partir de agora, reproduzimos para nossos leitores os movimentos enxadrísticos, todos eles comentados à luz do Evangelho de Jesus. Quanto ao xadrez em si, principalmente aos que desconhecem por completo suas características, reafirmamos que sua prática tem benéficos efeitos mentais, disciplina, concentração, reflexão e prudência. Neste caso, além dessas virtuosas vertentes, numa releitura com boa vontade, intentamos que o xadrez ainda se preste a lembrar Jesus. Vejamos, pois, como se desenrolou essa sublime partida. Nota do médium A partida que iremos reproduzir é denominada A Imortal por grande parte dos estudiosos e apreciadores do xadrez. Os parceiros foram o alemão Adolf Andersen, 1818-1879, professor de matemática, e o russo Lionel Adalbert Bragation Félix Kieseritsky. 1806-1853. Aconteceu em Londres, Inglaterra, no ano de 1851. Anderson jogou com as brancas e venceu. Sob todos os pontos de vista, é uma partida brilhante. Os sacrifícios do vencedor, longe de caracterizar perda, na verdade, exprimirão vitória. Por isso é apropriada. Aliás, é assim que os bons espíritos agem, sacrificando-se, caso necessário, a guisa de altruísmo para tirar do erro o réprobo recalcitrante. É essa a lição da parábola do bom pastor. Fim da nota Tabuleiro com as peças denominadas segundo algumas das características morais do ser humano. Andai enquanto tendes luz. João, capítulo 12, versículo 35. Primeira jogada brancas. Peão na posição E2, luz vai para a posição E4. O bem e a luz são indissociáveis, e como a evolução é lei divina para tudo e para todos, no universo todo, qualquer ato evolutivo, necessariamente, será sempre impulsionado por ambos. Por isso, aqui o primeiro movimento é dedicado à luz, simbolizando a claridade evangélica posta no caminho de qualquer devedor. Primeira jogada das pretas. Peão na casa E7, Trevas... Vai para E5. O passado, com o seu acervo de culpas num primeiro lance, quase sempre faz com que o espírito atrasado se oponha à evolução. É assim que também esse primeiro lance das peças pretas esteja a cargo das trevas, antepondo-se imediatamente à luz. Se perdoardes aos homens as suas falhas. Mateus capítulo 6, versículo 14. Segunda jogada, brancas, peão na casa F2, perdão, vai para F4. O perdão simboliza o amor de Deus para o espírito infeliz. Com muita propriedade, aqui é colocado como segundo lance, subsequente à luz. É uma oferta que flui permanentemente para todos aqueles que têm débitos na consciência, dando-lhe sublimes e reiteradas oportunidades de reconstrução moral e resgate das suas culpas. Segunda jogada, pretas. Peão na casa E5, trevas, vai para F4. Toma peão. Quando alguém está com a consciência pesada... Ao ser lhe oferecida a chance de aliviar o mal-estar causado por essa carga infeliz, não é raro recusar. Aliás, como neste lance, o que podemos observar é que aquele que se debate em trevas, tendo à sua frente um meio de deixar seus descaminhos, anula essa benção. Ninguém tem maior amor do que este. João capítulo 15, versículo 13 Terceira jogada, brancas, Bispo na posição F1, amor, vai para C4. O amor de Deus, invariavelmente, se apresenta quando o espírito em trevas se mostra empedernido, recusando sistematicamente a possibilidade de mudar o rumo dos seus atos para com isso progredir. O amor nada impõe, mas fica pronto para agir. Terceira jogada, pretas. Dama na casa D8, hipnose, vai para H4. Cheque. A irrisão espiritual é característica dos devedores. Aqui, depois de recusar a oferta de auto-reconstrução, aquele que tem culpa fica de costas para o sol da verdade. Sua mais poderosa arma contra o bem é a hipnose desconhece que será inútil qualquer tentativa de impedir a ação de quem está tentando ajudá-lo e expõe sua falta de visão do erro em que está incorrendo. Este lance deixará a hipnose em área de extrema fragilidade. Bem-aventurados os vossos olhos porque veem. Mateus, capítulo 13, versículo 16. Quarta jogada, brancas rei na casa é um bem, vai para F1. Allan Kardec, na questão 495 de O Livro dos Espíritos, registra que os espíritos protetores, diante da recusa aos seus conselhos, afastam-se. Não obstante, como o bem não teme as trevas, mantém-se a relativa distância dos seus protegidos, orando por eles, aguardando seu eventual arrependimento, e chamado. Cedo ou tarde, isso sempre acontece inexoravelmente. Quarta jogada, pretas. Peão na casa B7, teimosia, vai para B5. Quando um espírito infeliz está trilhando por descaminhos caminhos e não quer mudar de rumo, por desconhecimento ou por revolta, por causa das dificuldades que ele próprio criou... Acostuma-se a reagir com obstinada agressividade. Não tem paz, menos ainda discernimento. Só teimosia. Por isso comete vários desatinos. Agride até o amor. Amai aos vossos inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 36. Quinta jogada. Brancas. Bispo na casa C4. Amor, vai para B5. Toma peão. O amor, sempre de maneira sublime, anula qualquer agressão. Neste lance, podemos claramente perceber como a teimosia é desarmada no plano de vida do espírito infeliz. Tal ação é em benefício dele. Quinta jogada, pretas, cavalo na casa G8. Ignorância vai para a F6. Agindo com agressividade e teimosia, o devedor nada conseguiu. Insensível ao amparo do plano maior, não reconhece que há forças superiores às suas. Demonstrativo dessa ignorância é o fato de que, mesmo pilhado em erro... Esse que assim procede, costuma disfarçar a continuidade da sua conduta, tentando apagar a luz. Equivocada a conduta. A sabedoria é provada pelas suas obras. Mateus capítulo 11, versículo 19. Sexta jogada, Brancas, Cavalo na casa G1, Sabedoria, vai para F3. Ao lado da luz e do amor está sempre a sabedoria. É assim que o espírito protetor não se deixa abater pelas armadilhas da ignorância. A ação da sabedoria é sempre realizada às claras. Aqui o lance é de oposição frontal às trevas. Sexta jogada. Pretas. Dama na casa H4. Hipnose. Vai para a h Eis o que frequentemente acontece quando o hipnotizador mal intencionado se vê frente a frente com a sabedoria. Recua. É bem de se notar que não fica à vontade, pois a hipnose não tem muitas vias de escape à força da sabedoria aplicada ao bem. Dá esmola do que tiver. Lucas, capítulo 11, versículo 41. Sétima jogada, brancas, peão na casa d dois. amparo, vai para d três. O amparo sempre socorre o necessitado quando vem dificuldades. Age com prudência, mantendo firme a luz que o esclarece. Percebemos claramente que não há comprometimento do devedor e menos ainda qualquer vestígio de ataque a ele. Prudência é o que nos leciona este lance. Sétima jogada, pretas. Cavalo na casa F6, ignorância, vai para H5. Sempre ignorância. Acumula erros sobre erros, sem disso se aperceber. Temo em desistir ou reconhecer. Parece até que se comprasse e manter intactas suas dívidas, principalmente quando surge uma oportunidade de iniciar quitação sem violência alguma. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Oitava jogada, brancas, cavalo na casa F3, sabedoria... Vai para H4. Invariavelmente, apostos, ao lado da luz e do amor, repetimos, a sabedoria busca novos caminhos para a solução do problema ainda pendente. Sem perder de vista a bondade, aproxima-se e induz o réprobro a refletir no equívoco em que se encontra. Oitava jogada, pretas Dama na casa H6, hipnose, vai para G5. Incapaz de ver ou sequer reconhecer que cada vez mais está prejudicando a si próprio, aquele que recalcitra não deixa de utilizar todo o seu arsenal de iniquidades. Utilizando a hipnose, tenta prosseguir ameaçando até quem quer apenas ajudá-lo. Neste lance, a hipnose não se cora de enfrentar a sabedoria. Eu era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Nona jogada, brancas, cavalo na casa H4, sabedoria, vai para F5. Se a hipnose é inconvenientemente insistente, a sabedoria é bondosamente persistente. Jamais se atemoriza diante das ameaças. Também não se inibe de emparelhar com a hipnose, objetivando sempre iluminar a alma daquele que ignora as bênçãos do Evangelho de Jesus. Nona jogada, pretas, peão na casa, C7, fraqueza, vai para C6. Nenhum ser humano deve julgar o semelhante. Contudo, como neste lance, o que vemos é a fraqueza moral do devedor, que imagina ter condições para ameaçar o amor. Bem-aventurados os mansos. Mateus capítulo 5, versículo 5. Décima jogada, brancas, peão na casa G2, calma, vai para G4. Quem tem a força da razão tem sempre a calma ao seu lado. Assim, o amor não se intimida diante das teias da hipnose e se mantém absolutamente preparado para agir em defesa da sabedoria. O objetivo não é anular quem deve, mas sim sua ignorância. Décima jogada, pretas, cavalo na casa H5, ignorância, Vai para a F6. Ao lado da luz e do amor está sempre a sabedoria. Com isso, o espírito protetor não se deixa abater pelas armadilhas da ignorância. Aliás, a ignorância não resiste à calma de quem se posta ao lado da sabedoria. A aproximação desta foge, ou melhor, retorna à postura anterior de ficar à espreita. Levantar-me-ei e viajarei para meu pai e lhe direi... Lucas, capítulo 15, versículo 18. Décima primeira jogada, brancas, torre na casa H1, vontade, vai para G1. Quando o espírito protetor depara com a infelicidade de alguém que está agindo de forma a acrescer dívidas morais ao seu saldo moral já tão negativo um recurso de amparo é mostrar-lhe que existe a vontade. E, ainda, que a vontade é uma poderosa ferramenta mental quando o ser humano busca se libertar do atoleiro no qual está cada vez mais chafurdando. Décima primeira jogada, pretas. Peão na casa C6, fraqueza, vai para B5. Toma bispo. Quanta pretensão do ensandecido por fraqueza moral intentar aniquilar o amor, não é raro vermos, com tristeza, o quanto o ser humano desviado do Evangelho de Jesus julga que pode mais que o amor. Nesse equivocado patamar, o que mais acontece é que, por sua fraqueza, toma atitudes com as quais imagina enfraquecer o inimigo. Ignora completamente que o que está fazendo é recusar amparo do alto. Os sãos não necessitam de médico. Lucas, capítulo 5, versículo 31. Décima segunda jogada, brancas, peão na casa H2, paciência, vai para H4. A caridade de Jesus é tanta e tamanha que seus prepostos, que só desejam o bem do infeliz... Não desanimam jamais em ajudá-lo. Agem sempre com paciência, a despeito das agressões das quais são alvo, vindas justamente de quem deveria ser esgrado. 12ª jogada, pretas, dama na casa G5, hipnose, vai para G6. Aquele que é insano não divisa os próprios descaminhos aos quais sua mente conduz, e permanece cego ante as tentativas dos espíritos protetores que tentam auxiliá-lo. Em vez de reconhecer seu equívoco, prefere afastar-se. Não percebe que a justiça divina está prestes a tolher seu livre-arbítrio e encerrar esse seu ciclo negativo, em seu benefício. TEM PACIÊNCIA COMIGO Mateus, capítulo 18, versículo 26 Décima terceira jogada, brancas, peão na casa H4, paciência, vai para H5. Atividade protetora é tarefa permanente dos bons espíritos. Envidam todos os esforços no sentido de recuperar aquele que se perdeu nos meandros do mal. Sempre com sublime paciência. Os mensageiros siderais tentam várias vezes dar a mão ao que usa seu poder mental e a hipnose para alcançar seus objetivos. Só deixam de fazê-lo quando seu auxílio é sistematicamente recusado. 13 terceira jogada, pretas, dama na casa G6, hipnose, vai para G5. Aqui vemos com clareza como o um insensato emprega a hipnose e parece que ela se volta contra ele, pois faz com que recuse auxílio, induzindo-o a retornar à mesma cena onde sua irrisão já o havia comprometido. Neste lance em evidente desconforto, encontra-se triplicemente ladeado pela sabedoria, pela calma e pela paciência. O homem bom tira do bom tesouro boas coisas. Mateus capítulo 12, versículo 35. 14 quarta jogada, brancas. tama na casa de um, bondade, vai para F3. Como estamos vendo, os auxiliares de Jesus têm plena consciência do dever de ajudar ao próximo. A bondade neles é imanente. Este lance é de grande profundidade, pois a bondade rima e ombreia com a calma, com a paciência e com a luz. Observe o bloco à esquerda, ainda imóvel. Décima quarta jogada, pretas, cavalo na casa F6 e ignorância, vai para G8. Mesmo procedimento do lance anterior, isto é, Retrogradação por ignorância. Tanto a ignorância quanto as tentativas de intimidação por hipnose debatem-se no mesmo patamar infeliz ao qual se apegam. Se o abandonam, a ele logo retornam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 16. Décima quinta jogada. Brancas. Bispo na casa C1, verdade, vai para a F4. Toma peão. Quando o transgressor começa a ficar em dificuldades, mais o auxílio do alto o visitará na expressão da verdade assistencial, que é a vitória do indivíduo perante si mesmo. O objetivo é induzi-lo a mudar de rota. A ação da verdade é abrir os olhos de todos para a realidade, com isso anulando as trevas. Não se intimida de ficar frente a frente com as artimanhas da hipnose. É assim que quem se encontra em erro pode e deve conscientizar-se disso. 15 quinta jogada, pretas, dama na casa G5, hipnose, vai para a F6. Consciente de que alguma coisa está errada em sua vida, o hipnotizador fica perturbado e é assim que já beira o desespero e a demência. As cegas só têm um objetivo, atacar. Seu comportamento agressivo leva-o a recusar o auxílio da bondade e tentar desestabilizar a tolerância e a humildade. Estive doente e me visitaste Mateus capítulo 25, versículo 36 16ª Jogada Brancas Cavalo na casa B1, caridade, vai para C3 Agindo invariavelmente com e por amor, os mensageiros da paz exercitam a caridade, neutralizando os insanos efeitos da hipnose. Assim, talvez, possamos dizer que a caridade é a filha dileta do amor. A mais expressiva atitude da caridade será aquela ação que tiver por móvel o amor ao próximo quando este estiver necessitado. 16 sexta jogada, pretas, bispo na casa F8, ódio, vai para C5. O ódio é a consequência de quem se desvairou nas lides da vida, e nessa infeliz postura julga que é seu direito atingir quem tem a sabedoria. Esse é o triste desempenho de não poucos espíritos obsessores que não suportam a ação da caridade, principalmente quando esta tenta ajudar aos que se esforçam pela auto-reforma. Estive na prisão e viestes me ver. Mateus capítulo 25, versículo 36. 17 jogada... Brancas, cavalo na casa C3, caridade, vai para D5. É fácil notar como a caridade se emparelha com a sabedoria para juntas se aproximarem da área de atuação do infeliz, buscando demovê-lo de novos erros. Ambas não se deixam atemorizar pelo ataque à tolerância e à humildade. 17 sétima jogada, pretas. Dama na casa F6, hipnose, vai para B2. Toma peão. Em desespero, o hipnotizador incorre em lance altamente prejudicial a si próprio, enganosamente julgando que agredir e atacar é a melhor postura. Mal sabe que não se pode desrespeitar indefinidamente as leis divinas. A tolerância, longe de desaparecer, como pode parecer neste lance, na verdade, abre caminho a decisões inexoráveis para assustar o mal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Décima oitava jogada, Brancas, Bispo na casa F4, Verdade, vai para D6. Imbatível, a verdade se posiciona para que a luz se faça na mente de quem tanto vem recalcitrando ante o apoio do mais alto. É notória a intenção deste de exercer malevolamente a hipnose, desprezando as chances ofertadas para arrependimento do seu proceder. Contudo, incapaz de vislumbrar o abismo no qual está para cair, sequer percebe que, longe de anular a tolerância, na verdade, aproxima-se o momento em que será encerrada sua longa fieira de destemperos evangélicos. Décima oitava jogada, pretas. Bispo na casa C5, o ódio, vai para G1. Toma a torre. Sempre com violência, o ódio se expressa neste lance com incontida audácia. Sempre trilhando na equivocada via da violência, imagina que poderá anular a vontade dos que querem ajudá-lo. É assim que agem os hipnotizadores mal-intencionados. Vações é luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Décima nona jogada, brancas, peão na casa E4, luz, vai para E5. A tranquilidade daqueles que estão ao abrigo das leis divinas é sublime. Chega mesmo a ser espantosa. Mesmo que aparentemente sob ataque fatal, a fé os sustenta. A luz, levando evolução e progresso, sublime lei de Deus para tudo e todos, coloca-se ao lado da caridade e da sabedoria, formando um trio abençoado que visa a recuperação da ovelha desgarrada. Décima nona jogada, pretas, dama na casa B2, hipnose, vai para A1. Toma torre e chegue. É impressionante como quem não usa os olhos para ver, mergulha cada vez mais fundo no lamacento poço da ingratidão. Aqui, como expressão de um dos maiores erros humanos, o emprego da hipnose para destruir a humildade, Faz o devedor julgar-se poderoso, a ponto de pensar que conseguirá arrasar quem só quer salvá-lo. Vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados. Mateus capítulo 11, versículo 28 Vigésima jogada, brancas, rei na casa F1, bem, vai para E2. O mal é e será sempre episódico. Já o bem? Eterno. Os amigos espirituais não duelam, auxiliam. Tamanha é sua fé, que jamais se atemorizam diante dos obstáculos que encontram na prática do bem. A posição aqui desenvolvida caminha para a inexorabilidade divina, aquela que prevê a recuperação do filho pródigo, a revelia dele em face de sua obstinação em trilhar maus caminhos. Vigésima jogada, pretas, cavalo na casa B8, egoísmo, vai para A6. alto hipnotizado e por isso mesmo infeliz, o distanciado do Evangelho não se dá conta de que Deus é pai de infinito amor e que todos fomos criados para sermos felizes. Este lance, perceptivelmente sob o patrocínio do egoísmo, é inócuo, uma vez que se assemelha às águas próximas da cachoeira, que não podem mais formar lagos, menos ainda retroceder. A sabedoria é justificada por suas obras. Mateus capítulo 11, versículo 19. 21ª jogada, Brancas, Cavalo na casa F5, Sabedoria, Vai para G7. Toma peão e chegue. Irresistível, a sabedoria suprime a pressa daquele que caminha a passos largos para maiores equívocos. Tal a benção do tempo. Ao endividado da vida fica demonstrado que é chegada a hora de mudar de atitude. A ele só resta se curvar a realidade. Não se diga que ele foi agredido. A tentativa de convencimento. 21ª jogada, pretas, rei na casa E8, mal, vai para D8. A resposta do mal, que habita no espírito do mal, é virtualmente espasmódica. Para os que agem em prejuízo do próximo, chega a hora em que já não há opção senão capitular, isto é, abandonar o mau caminho e encetar nova rota de procedimentos. Esse momento é similar à sublime salvação de uma rede colocada naquele que se atirou num abismo infinito. A brusca interrupção da louca queda fará com que reflita, arrependa-se e volte ao topo, escalando as escarpas da subida. Bem-aventurados os que por mim sofrem perseguições. Mateus capítulo 5, versículo 10. 22ª jogada. Brancas. Dama na casa F3, bondade, vai para F6. Cheque. A fé e a harmonia íntima levam aquele que tem bondade a agir com lances de desassombro jamais imaginado. O aparente sacrifício deste lance evidencia, definitivamente, como a bondade não mede esforços para agir. 22ª jogada, pretas, cavalo na casa G8, ignorância, vai para a F6. Toma a dama. A ignorância, só mesmo a ignorância, não percebe que é inútil a tentativa de anular a bondade. Ela é divinamente imortal. Podemos também perceber que a bondade, não sendo ouvida, pode se ocultar, mas jamais desaparece, pois é como o sol que brilha permanentemente, a despeito de quaisquer nuvens ou das trevas da noite. O próximo lance pode ser... 23ª jogada, Brancas, Bispo na casa D seis, Amor, Vai para E7. Cheque mate ou mate. Como podemos perceber, será o fim da partida. Vitória das brancas. Mas, qual teria sido o lance efetuado por Léo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.